Sombras de Rose, ou Shadows of Rose, que é o nome original em inglês. Eu quero conversar um pouquinho sobre algumas teorias que estão rolando. A gente vai dar uma olhada também nas imagens oficiais que foram liberadas. Mas antes da gente começar os trabalhos aqui, eu peço pra você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like, me ajuda demais. E por favor, compartilhe o nosso canal com seus amigos pra gente continuar crescendo aqui no YouTube, porque com 125 mil inscritos, vai ter cosplay da Ashley. Hoje a gente tá falando da Rose. Mas a Ashley também tá em alta, então eu prometi isso no calor do momento, tô um pouco arrependida, mas agora já foi. Então, 125 mil inscritos cosplay da Ashley. Antes da gente começar a falar especificamente sobre o Sombras da Rose, né, que vai ser essa nova DLC, a DLC em si, o conteúdo adicional, a expansão que eles anunciaram no último showcase da Capcom, vai ter três conteúdos extras, além dos Sombras da Rose, que é um capítulo extra de história, também vai ter coisas adicionais no modo mercenários e também vai ter a adição do modo em terceira pessoa da campanha principal com o Ethan, tá? Então. Todo esse pack, ele é chamado de Expansão Winters ou Winters Expansion E aí vai conter esses três conteúdos E um aviso importante, como a gente vai ter que falar aqui sobre a Rosie este vídeo vai ter spoiler do Resident Evil Village, então se você não jogou o Village ainda, vai lá, joga primeiro, depois você volta aqui no vídeo, tá? Bom, gente, como eu falei na nossa live, quando a gente fez a cobertura do Capcom Showcase, essa DLC do, do Village com a Rose tá me lembrando demais uma DLC do Resident Evil Revelations 2, que vocês sabem que eu amo Revelations 2, que é a Little Miss, ou, como ficou em português, mocinha. Nessa DLC, a gente controla a Natalia Corda, que é aquela garotinha né, do, do Revelations 2, que foi a cobaia escolhida pela Alex Wesker para ela transferir a mente dela para dentro do corpo da Natalia. E esse processo dessa DLC, Basicamente é, a Natália, ela tá inconsciente, então tudo acontece dentro da cabeça dela, porque ela tá dentro de um... como se fosse um sono criogênico, e aí ela tá sendo guiada pela Dark Natália, que é uma versão dela loirinha, de roupa preta, é meio que como se fosse, assim, uh, o lado mal dela, vamos dizer assim, né? E também, claro, né, o lado mal dela sendo guiado pela Alex Wesker, né? O lado sombrio, da, da Natália, com influência da Alex Wesker, e tá guiando ela, né, mostrando ali tudo que tá acontecendo, todas as criaturas, então não tem combate, né, então é um negócio bem pra você fugir mesmo ali das criaturas e tudo, e aí você acaba essa DLC exatamente no ponto em que o Barry encontra a Natália. Então, é toda uma coisa ali de você Vê, por exemplo aquela, aquele ursinho de pelúcia a, a Lori que é o ursinho de pelúcia da Natália ele tá tipo, ele é um ursinho gigante e aí ele vai conversando com ela também e tudo então você vê que é tudo dentro da cabeça de uma criança e é bem semelhante pelo que deu a ver no trailer é bem semelhante a essa DLC mocinha do Resident Evil Revelations 2 A diferença é que com a Rose, vai ter combate, a gente vê que ela tá pegando uma arma, né, a gente vê que ela vai combater as criaturas e é uma coisa meio mundo invertido ali do Stranger Things, né, porque, por exemplo, a gente vê como se fosse, sei lá, o Duke numa versão meio dark, ele tá com uma máscara e tudo, é bem parecido, mas vai ter as suas diferenças, principalmente na questão do combate. E esse mundo invertido aí, né, do Resident Evil Village, que a Rose vai explorar, né, nesse Shadows of Rose, como eu disse, parece bastante o um mundo invertido ali do Stranger Things, mas ele é meio que, na real, o database do Miceto, né gente, o database que eu falo é o banco de dados, porque a mãe Miranda, ela fala pro Ethan que o Miceto, ele cataloga todos os DNAs com os quais ele tem contato, então todo mundo, que teve contato com o megamiceto, com o mutamiceto, com o mofo, como é um, um organismo coletivo, né? É, ele é um, um organismo com uma mente meio coletiva. Então eu acho que todo mundo, pelo menos do vilarejo, que tenha tido contato com o mutamiceto e portanto com o megamiceto, que está embaixo do vilarejo, é capaz que a gente veja tudo isso nessa DLC, por isso que a gente vê o Duke, por exemplo. E isso confirma que o Duke tem o Mutamiceto. então ele faz parte né, desse, desse conjunto de organismos, ele tá dentro do banco de dados, do database do Miceto. então por isso que a gente vai ver ele lá, talvez uma versão meio sombria do Duke, né, é uma coisa meio estranha, mas enfim. Quem controla o Mega é o Mega quem controla tudo que tá dando o Mega é o próprio Mega Então talvez a Rose Star lá seja uma forma de o Mega falar assim: opa, temos uma intrusa aqui. Então a gente precisa combater ela, como se ela fosse um vírus dentro daquele organismo, sabe? É pelo menos o que eu tô imaginando. E aí o Duque, ele. Na hora que ele tá falando com ela no trailer, levanta umas criaturas, como se fossem meio que uns mofados, entre muitas aspas, do Resident Evil 7. Que são as criaturas dentro lá do Megamiceto, outros organismos, né? Que o Megamiceto tem catalogado. E aí, é, essas criaturas são liberadas, aparentemente pelo Duke, pra enfrentar a Rose. Então eu imagino que seja uma coisa assim: peraí, ela é como se fosse um, um organismo a ser combatido aqui dentro. Ela é o vírus que invade a nossa Matrix. Mais ou menos isso foi o que deu a entender ali do trailer. E já que a gente falou sobre o Duke. E agora, deu a entender que o Duque, portanto, ele tem o mutamiceto, porque no final do Village o Duque fala, né? Quando o Ethan pergunta: Qu quem é você? que tu é? Sabe? Qual é a tua? E aí o Duque fala, ah, nem eu sei mais. Então quer dizer que ele tá ali há muito tempo, né? Ele é um um comerciante, talvez, ali há muito tempo, ele tá vivo há muitos e muitos anos, assim como a própria mãe Miranda, e que por isso ele já nem saiba mais o que ele é, porque talvez ele nem, nem lembre mais, né? É, tipo, são tantos anos, e talvez a própria manipulação que a mãe Miranda tenha feito na cabeça de todo mundo, ele já nem saiba mais o que ele é. Então, talvez é, seja a explicação de quem é o Duque, ou, talvez, até pior, talvez o Duque, na verdade, ele seja até meio que uma, uma personificação do Mega miceto dentro do vilarejo. Então, todo mundo que teve o contato com o mutamiceto do Mega miceto dentro do vilarejo consiga ver o Duque. Talvez, porque, por exemplo, a gente vê que tem um file do, do Duque no, no castelo. E esse file do Duque é pra Dimitrescu, que a Dmitrescu tem uma reunião com ele, um bagulho assim, sabe? E aí eu fico pensando assim, bom, tá, mas a Dimitrescu viu ele, beleza, mas a Dimitrescu também tem o Mutamisseto. Ela é um dos lordes, é um dos filhos, ela é uma das cobaias que deu certo. Então, talvez o Duque, na verdade, seja uma personificação do Megamisseto dentro daquele ambiente, de repente, o que vocês acham? E se a gente vai ver o Duque ou as origens do Duque, é possível que a gente veja também outros personagens e a origem de outros personagens, como da própria Mãe Miranda, dos Lordes, por exemplo, da Dmitresco, das filhas dela, talvez a gente veja alguns flashbacks ali, por exemplo, de como a mãe Miranda criou as filhas da Dmitresco, a Bela, a Cassandra e a Daniela, porque foi ela que fez o processo de criação dessas meninas. Elas foram, tipo, elas estavam meio que mortas, aí elas receberam tanto o Mutamisseto quanto o Cadou, e aí a partir disso elas nasceram. Então, de repente, a gente veja alguma coisa em relação a isso. Então, a gente tem aí, nessa DLC, algumas coisas de origem do vilarejo, quem sabe. Além disso, também, a gente pode ver os próprios uh, moradores do vilarejo, porque, por exemplo, o pai da Helena, o, o Leonardo, ele se transforma, né? A gente vê que ele se transforma e depois, quem sabe, ele não, também não infectou a própria filha ou a filha também já não estivesse infectada. E aí a gente finalmente veja alguma coisa né da Helena e do Leonardo também nessa DLC. Porque a gente achava que essa DLC poderia ser com ela, né? Mas, enfim... Ainda não descartamos a possibilidade de ver a Helena e o pai dela nessa DLC por causa disso. Porque talvez eles estejam, talvez não, eles estão dentro do banco de dados do Megamisseto. Especialmente porque a mãe Miranda, na verdade, ela contaminou todo mundo, todo o vilarejo. Então, até a Luísa talvez a gente veja, aquele cara bebum, a Roxana, o marido da Luísa que sumiu. Enfim, é capaz que a gente veja essa galera toda. Também foi revelado que nessa DLC, quem está guiando a Rose ao longo de todo o caminho ali, que vai deixando umas mensagens para ela tipo, ou oh, vai embora, fica aqui não, é um tal de Michael. A gente não sabe quem é este Michael ainda mas já estão surgindo aí pela internet algumas teorias. E uma das teorias mais fortes é de que esse Michael tenha sido uma criança que foi entregue para a Dmitrescu, um menino que foi entregue para a Dmitrescu. Por quê? Tem um file uh, que você encontra lá no castelo da Dmitrescu, é o primeiro, quando você entra no castelo, é o primeiro file que você vai encontrar que é um livro de hóspedes, eu vou até ler aqui para vocês. Tem um registro do dia 5 de janeiro que tá como redneck. Só que a palavra que tá na versão original tá como delivery. E delivery também pode ser usado como parto, é como se fosse assim, deu à luz um menino, três meninas, né? Essas três meninas, imagina-se que pode ser que seja ali uh, a Bela Cassandra e a Daniela e esse menino, o Michael, né, e aí eu fico pensando o seguinte, talvez seja uma entrega mesmo, talvez a, a Dmitresco, ela precisasse de alguns corpos, né, até mesmo para ela usar ali como, os pro, pro seus vinhos, né, porque ela usava sangue humano, né, nos vinhos, e tenham sido entregues mesmo, e aí, a partir disso, a bela Cassandra e a Daniela, ela decidiu curar, essas meninas que estavam semi-mortas e que elas se transformaram nas filhas dela. E esse menino talvez tenha morrido e ela tenha tentado, de repente, curar ele também. E Talvez não tenha dado certo, alguma coisa assim. Ou a mãe Miranda levou ele, porque ele poderia ser um receptáculo mais, uh, mais favorável ali, né? Mais, mais acessível ali, mais... É... Mas interessante para ser a própria Eva, quem sabe, porque a Miranda ela não tava meio que distinguindo homens e mulheres ali na questão dos, é, dos receptáculos, tanto que tem dois lords que são homens, que é o Morrow e o Heisenberg, então ela não tava fazendo distinção de quem poderia ser o receptáculo da Eva, então talvez esse Michael fosse um dos receptáculos que ela levou e que talvez por alguma razão não tenha dado certo, ou que, sei lá, o Mega Misseto absorveu, nunca mais devolveu, alguma coisa assim. Ou até a mesma, pode ser que seja o próprio Mega Misseto, né? A consciência geral, né, uh, do Mega Misseto que seja esse Michael. E agora, gente, eu quero falar sobre a melhor das teorias que eu vi até agora. Inclusive, foi no chat da live do Resident Evil Database, inclusive eu não lembro quem foi, então se foi você, coloca aqui no chat, eu vou pinar o seu, o seu comentário, falando assim, Moni, fui eu! Gente, essa teoria é muito maravilhosa, porque é o seguinte, como eu disse pra vocês, lá da DLC Little Miss, mocinha, lembra que eu falei pra vocês que a Natália tá sendo conduzida por uma outra Natália? uma Dark Natália. quando a Rose entra, tem uma cena do trailer que a gente vê que quando ela entra, né, no, é, tem uma cena, ela, não sei que quando ela entra ou se ela já tá lá dentro, que ela encontra uma Rose, ela encontra uma menina igual a ela, ela fala assim, ô, oh, você é igual a mim. Primeiro eu pensei que poderia ser uma Dark Rose, alguma coisa assim, né, mas agora eu tô achando, a partir dessa teoria, de que essa menina que ela encontra, na verdade, é a Eva é a filha da mãe Miranda que a mãe Miranda perdeu lá no período da gripe espanhola e que fez, motivou ela a tudo o que ela faz durante o Resident Evil Village. Cara, eu achei isso maravilhoso. Então, meio que seria a Rosie encontrando a Eva. O DNA da Eva foi usado para criar a Eveline e que não deu certo e que, portanto, gerou no fim das contas, ali durante todo o processo do Resident Evil 7, a Rose. Então, assim, ela vai conhecer a verdadeira Eva, a pequena Eva, minha pequena Eva, Eva, o nosso amor da última astronave. E eu simplesmente amei essa teoria, porque assim, quando a mãe Miranda é, percebeu que a filha estava morta e tal, ela foi caminhando até uma caverna. E aí, quando ela chegou nessa caverna, ela encontrou o Mega Miseto. E aí ela pegou, tocou no Mega Miceto, e aí ela, né, o, o Mutamiceto entrou no corpo dela, se adaptou ao corpo dela, tudo. Aí ela pegou, foi lá, pegou a filha dela, pegou é, a filha dela pro Mega Miceto absorver também né, o DNA dela. Então, basicamente, a Eva é um dos primeiros organismos que o Mega Miceto incorporou, que a gente tenha conhecimento. Porque a gente não sabe se, por exemplo, os fundadores do vilarejo já não manipulavam o mega Miseto. Então talvez até mesmo os fundadores do vilarejo a gente encontre nessa DLC. E eu agora tô bem empolgada. Olha, eu confesso pra vocês que essa DLC não era o que eu tava esperando. Eu tava esperando uma DLC com o Chris gente, de verdade, porque assim, como Resident Evil Village, ele foi inspirado pelo Resident Evil 4 original, no Resident Evil 4 original, a gente tem a campanha principal com o Leon e a gente tem o Separate Ways, que é como se fosse um lado B da mesma história com a Ada. E eu pensei que eles fossem fazer a mesma coisa, que eles fossem fazer uh, a DLC do, do Village ser o lado B da história com o Chris, porque a gente não viu como foi toda a investigação do Chris, entende? Então eu achei que a gente fosse ver esse lado da investigação, mas me decepcionei inicialmente porque eu queria ver o lado do Chris dessa história. Mas vamos ver, vamos ver como é que vai ser essa DLC. Sei lá, eu achei meio estranha a princípio, mas agora falando sobre ela eu tô achando um pouco mais interessante. Tomara que seja mais interessante, não seja uma DLC preguiçosa. Quem mais pode aparecer, gente, nessa DLC, além do Duque, uh, até dos Lordes, da própria mãe Miranda e tudo? Lembrem-se que essa DLC, ela vai se passar 16 anos depois dos acontecimentos do Resident Evil Village. Então, basicamente, a Rose, no Village, ela tinha seis meses de, de idade, né? Ela era um nenezinho. então agora ela tá ali entre os seus 16 barra 17 anos. Então, muita coisa aconteceu nesse período. A gente sabe que, por exemplo, o Chris está cuidando dela, meio que monitorando ela, né? E tudo, então eu acho que o Chris pode aparecer, um Chris mais velho e tudo. Outras pessoas que eu tava pensando que, de repente, pudessem aparecer. Poderia aparecer a Zoe, a Zoe Baker. Por quê? Porque aquele relatório da família Baker, que a gente vê somente na edição Deluxe do Resident Evil Village, mas que eu fiz vídeo analisando aqui no canal, então assiste lá depois, eu vou deixar na descrição e nos cards para vocês assistirem. É, ela recebe uma carta da Mia, né, e, e do Ethan, com uma foto da Rose e tudo mais, então, assim, ela sabe que a Rose existe, e também ela recebe um bilhete misterioso, que é possível que seja do Chris, o Chris avisando ela, do tipo, ó, oh, ainda não acabou essa história de mutamiceto e mega e todos os micetos que vocês imaginarem, né, então, fica meio de olho aí, Zoe. E a Zoe, ela parte numa coisa de investigação, então, talvez, a Zoe tenha esse contato com a, a Rose desde quando a Rose é criança. Porque se o Chris tinha contato já com a Zoe, ele talvez tenha apresentado a Rose a Rosie pra Zoe. E elas meio que mantiveram esse contato, né? O trio ali todo, né, tenha mantido esse contato. E durante o, o trailer aparece um cara também que tá conversando com a Rose. Talvez seja alguém da BSAA. Talvez seja uma pessoa que trabalha com a Zoe ou talvez o marido da Zoe, ou algum amigo do Chris, alguma coisa assim. Então seria bem interessante ver quem é essa pessoa também. E talvez apareça o próprio Ethan, porque o Ethan faz parte desse banco de dados, desse database do Meia Miseto. E lembre-se que agora a própria campanha principal do Resident Evil Village vai ser em terceira pessoa, então a gente vai ver a cara do Ethan. Então, é capaz que ela encontre o pai dela também, a consciência do pai dela, né, dentro do Mega Seto. Então, vai ser o um encontro entre pai e filha, ali dentro daquela consciência, é claro, mas eu acho que vai ser um encontro bem emocionante. Se acontecer, né, gente, porque a gente tá aqui especulando um monte de coisa, Aí, de repente, a DLC não vai ter nada disso. É o que eu sempre falo, gente. Às vezes, as teorias dos fãs são muito melhores do que o que vai realmente acontecer. E isso talvez explique por que que no final do epílogo da Rose do Resident Evil Village, que o pessoal usou a câmera para manipular quem era uma pessoa que estava andando lá, distante, né, no horizonte, quando o carro em que a Rose está indo embora, é o Ethan. Aquela pessoa é, é o Ethan talvez explique agora, né, que na verdade não é que o Ethan sobreviveu, mas que ela tenha de alguma forma uma capacidade de ver, né, o Ethan não como um espírito, mas por ele ter feito parte desse banco de dados, desse database do Megamiceto e ela consiga ver ele, porque ela também, né, Durante o jogo do Village, ela foi absorvida pelo, pelo Mutamisseto ali, pelo Megamisseto, né? Que a mãe Miranda faz isso com ela. E aí explicaria também de, de repente até o Duque, na verdade, ser uma personificação do Miceto durante a campanha do Village. Meio viajado? Totalmente, gente, mas as coisas são o que são. Na verdade não, porque a gente tá só teorizando, então as coisas talvez sejam o que são. Ou não também. Bom, comenta aí embaixo o que, que você achou de todas essas teorias, de todas essas... Essas ideias malucas que eu coloquei aqui Pra gente pensar a respeito dessa DLC Do Resident Evil Village E com certeza A gente vai continuar fazendo conteúdo Conforme forem saindo novidades dessa DLC Então já se inscreve no canal para você não perder Ativa as notificações A gente também vai fazer lives Quando sair essa DLC Então tem que ficar ligado aqui no Resident Evil Database para você não perder nada e se você gosta do trabalho que eu faço aqui no Resident Evil Database, considere se tornar membro aqui do canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver aparecendo o botãozinho, tem um redirecionamento aqui para vocês e tem o um link na descrição também. A partir de 2,99 por mês você tem acesso a vários benefícios, entre eles o nosso grupo secreto do Telegram e um monte de lives de games relacionados e lives antigas também do Resident Evil Database para você maratonar. E não perca também as nossas lives lá no site roxo, você também pode ser sub lá, tá bom? Então se você já tiver o Amazon Prime, de repente, você for um assinante do serviço Prime da Amazon, você pode nos dar o seu sub gratuitamente lá no site roxo, e lá também você vai ter acesso a vários benefícios, além, claro, de não perder as nossas lives, né, gente? E as lives lá são para todo mundo, não é só para assinante não, tá? Mas assiste lá, porque lá no site roxo a gente faz umas lives diferentes, a gente joga outras coisas além de Resident Evil. Então, já aproveita e segue lá também para você não perder. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo e tchau!